Como é que um ocidental se orientaliza ao ponto de parecer realmente um chinês ou um asiático como tu? Uh, bem, Começa por dar o salto e entregar-se e partir para o Oriente. Se realmente queremos beber um bocado da fonte, temos que lá ir. E foi que aconteceu? Foi o que aconteceu. Foi, foi o que me aconteceu. quantos anos? Uh, isto começou muito cedo. Eu, sei lá, aos 10 anos, 11 anos já andava tipo interessado nessas coisas. Aos 15 já li alguns livros de Budismo, de Dalai Lama. E nessa altura decidi um dia, no futuro, quando for grande, vou viver durante algum tempo no Oriente. Quero cultivar-me a mim próprio, e descobrir um pouco mais sobre mim. E foi isso que te levou a viver, já por duas vezes, num, num mosteiro taoísta? Sim, morou demorou algum tempo um, Ou seja, tivesse esta resolução, ou seja, um dia, este é o meu sonho, que é fazer isto, aos 15 anos, pelo meio ter se a, a escola, a educação, Uh, fui tirar um curso universitário, licenciei-me, comecei a trabalhar, ainda ali dois, três anos, até que, para lá, já me estou a demasiado e mandei o salto. E fui, primeira vez há cinco anos, novamente agora no ano passado, e pouco a pouco fui dando o, o salto e fazendo a transição para aquilo que já já cá estava. Como é que é a experiência de um mosteiro taoísta? Uh, totalmente diferente do que possamos imaginar. Uh, eu lembro... lembro eu levava algumas ideias, já tinha bebido muita coisa, e de, em termos de ideias, e filmes e livros, e depois estando lá, uh, ultrapassa todo e qualquer conselho que nós possamos ter, em todos os aspectos, tanto no, no bom e no mal. Uh, há muitas vezes uma ideia muito romântica, em que uma pessoa passa o dia todo sentada a respirar e a ter grandes tripes. Não é nada disso. <risos> Não, também há, também há esse aspecto, às vezes também há esses insights ou esses flashes, essas e meses em termos temos essas clarezas, uh, no entanto há muito trabalho duro, muito partir pedra, muito pôr as mãos na massa Ou cultivar. seja, em que sentido? Uh, no sentido de que se nós queremos criar um jardim e queremos criar algo, primeiro temos que cultivar e cultivar, temos de meter a mão nos espinhos e nas pedras e revolver. Se queremos descobrir a nossa luz interior ou tipo, queremos descobrir-nos a nós próprios, temos de nos ver como somos isso às vezes implica, se calhar, olhar para coisas que não gostamos. Portanto, é um trabalho de aprofundamento no conhecimento de si mesmo. Sim, Acima de sim, tudo, sim, muito sim, mais sim. do que um estar zen. Tens-te de desafiar constantemente. Se queres subir a uma, a uma montanha, tens que subi-la efetivamente. E isso custa. E o que é que são as rotinas num mosteiro taoísta? E o que é o taoísmo também? Okay. O taoísmo é talvez da, das tradições, não sei se posso chamar uma região uma filosofia, das mais antigas que possa existir há bastantes. Começou pelo xamanismo, os xamãs na antiga China, que começavam a observar o mundo, o sol, as estrelas e o universo, e que iam tentando dar um entendimento e ajudar outras. Com o tempo foi-se refinando, surgiram alguns pensadores conhecidos como o Lao Tzu e que foram criando coisas como o Tao Te Ching e criando conceitos que se tornaram muito presentes noutras culturas e noutros aspectos, como o Yin Yang, a energia do Qi, os cinco elementos as transformações e criaram coisas como a medicina chinesa, ou pelo menos alimentaram em grande parte. Isso e... é o fundamento do taoísmo. E, e um tempo taoísta, quais são as rotinas? As rotinas. Pronto, eu posso descrever a minha rotina lá. Então, acordar por volta das 5, 5 e meia da manhã. Para amanhecer? Sim, para amanhecer. Mas acordamos ainda é noite cerrada, ainda não se vê nada. Uh, Vestir-me, calçar-me e começar a correr pela montanha durante 10, 20 minutos para suar. Assim que soasse podia parar, subia ao pico e fazia um conjunto de práticas, exercícios respiratórios e movimentos, durante a primeira hora antes do sol nascer, para receber a, as primeiras raios da manhã. Descia, ia tomar o um pequeno almoço pelas sete, fazia as minhas ridas, lavar a roupa, cuidar. Pelas nove começava novamente o treino, das nove uh, até ao meio-dia poderia realizar muita coisa. Dentro destas, destas práticas ao viver na natureza, viver na montanha, muitas vezes isolado. Ao mesmo tempo, fazemos práticas de cultivo uh, interior, não apenas físico. Não muito, há carros lá, como aqui. Não há carros lá, <risos> como aqui, não. Aqui normalmente são sítios muito remotos. O vizinho do lado fica a duas horas a pé de a montanha. Mas depois, à parte disto, estamos muito em contacto com o que é essencial. Isto, Vasco, como não, não tenho muito mais tempo, uh, diz-me o que é que te faz feliz e como é que tu fazes os outros mais felizes? Ok. O que me faz feliz, é, de alguma forma, é vibrar. Quando eu, quando eu sigo a minha natureza, aquilo que realmente me dá gozo, quando sigo o meu propósito ou o meu sonho, naquele momento, não, às vezes posso não saber, Ele pode, o propósito pode vir a mudar, uh, se me feliz. O que, o que eu entendi com o tempo, isso passa muito também pela partilha, por servir os outros. E é isso que tu fazes quando, quando, quando as aulas. aulas? Sim, é isso que me faz dar aulas e passar algumas coisas. Então... Talvez para concluir, a sei que está a terminar, quando, quando cozinhamos algo, né, já que estamos aqui neste meio, e o prato fica muito bom, mas quando temos a oportunidade de depois partilhá-lo com outros, sabe muito melhor.